Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Carlos. Estou aqui hoje para falar sobre o estágio supervisionado. Vem comigo. No bate-papo de hoje, vamos fazer a simulação de preenchimento de outro documento muito importante para o estágio. É a ficha de acompanhamento do estágio supervisionado. Vamos lá? O objetivo dessa ficha é realizar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo estagiário. Portanto, é importante que o estagiário coloque suas informações como nome, número de matrícula, nome da disciplina a qual ele vem cursando, qual é a empresa na qual ele está participando do estágio, qual o setor, qual o mês de registro daquelas atividades e o ano. Além disso, Logo em seguida, o estagiário deve preencher também o horário de início e de término daquela atividade que foi realizada e quantas horas ele investiu na realização daquela atividade. É importante lembrar que o registro diário das horas desse estagiário não pode ultrapassar as 6 horas. Observe o registro da carga horária diária, caso necessário, faça os ajustes na tabela, observe com atenção o preenchimento desses campos e o registro também desta carga horária, para que ao final possam ser somadas e totalizar a carga horária do estágio na qual o aluno está matriculado. Por fim, lembre-se de preencher corretamente o nome do supervisor de estágio, que é o professor da disciplina, o nome do supervisor de campo, que é a pessoa que está acompanhando a realização do seu estágio o nome do estagiário. Observe também a necessidade de realizar a soma dessa carga horária para totalizar as horas na qual o estágio que você está vinculado. Caso o documento preenchido faça com que as assinaturas fiquem sozinhas em uma última página, faça os ajustes para que esta página não tenha só as assinaturas venha também com algum conteúdo relacionado à descrição das atividades.